Me chamo Alzira Carneiro da Silva diz. Tenho 55 anos, sou casada, tenho dois filhos. Vivo em Itu, São Paulo. Sou enfermeira. Me recebi em la faculdade PUC de Campinas em el año 1986. Hoy curso la Faculdade de Tecnologia de Itu na Mauri Castanho. Estou em primeiro semestre de la carreira de eventos e a mim me encanta muito o curso. Tenho experiência com eventos para obras de caridade. Quando me receba, quero seguir trabalhando em obras de caridade, fiestas e eventos culturales. Principalmente, os que tratam da história de, de minha cidade.